Oi pessoal, saindo para ocorrência, nós já estamos na BR 282 em direção a uma localidade aqui no interior de Lages. Ei, e pensem numa noite escura esse carro que está à frente é o carro da perícia criminal e aos pouquinhos eu vou deixando vocês informados sobre a ocorrência agora nós entramos na estrada de chão para ir até o local da ocorrência é esses casos é, a gente teve até uma, um treinamento com a polícia ambiental de que sempre quando a gente entrar em estrada de chão já ligar o, o 4x4 mas não a pesada e agora é a estrada tá boa, tá tudo, mas eu já peguei o hábito de sempre ligar o 4x4 para vocês verem e tamo na lida olha tem cada buraco gente vocês não tem noção mas vamos que vamos né existem viaturas que a gente gosta mais essa é ele para estrada de chão. Ai, eu gosto muito, pessoal. Ela nunca, nunca, nunca me deixou na mão. E para mim até hoje, claro, que vocês devem saber e muitos até podem colocar aqui nos comentários para quem tem até mais experiência, né? Me contem. Claro que existem outras caminhonetas que puxam tanto quanto, são melhores. Como no momento a gente tem essa, essa daqui é o nosso tratorzinho e a gente sempre leva na oficina, faz a manutenção que é necessária para nessas horas ela estar tá à disposição e nos tirar da onde é preciso. Pessoal, daqui a pouco nós vamos chegar na ocorrência. Já deu 15 quilômetros da, da do asfalto até o ponto da localização que nos passaram. A gente não conhece a estrada parece que nunca mais chega né me digam nos comentários se não é assim quando não conhecemos a estrada parece que não chega pra voltar é dois palitos <risos> mas é assim não tem né Uma coisa assim que eu quero destacar pessoal Trabalho em equipe Nós temos a perita criminal A auxiliar criminalística que estão no carro à frente. Eu, auxiliar de medicina legal. Então, para vocês verem a importância da auxiliar criminalística, pois a perita foi fazendo as fotos do local, pedindo para auxiliar criminalística fazer as anotações pertinentes e hoje essa noite está um breu medonho, está uma noite sem estrela, está chovendo, né? é, então é, precisa de iluminação, nesses casos a auxiliar é de extrema importância e aqui em Santa Catarina a auxiliar criminalística, né, os auxiliares criminalísticos eles auxiliam muito o perito criminal, não só em, em local de morte, como em furto, é, aonde for necessário. Então, para quem vai fazer o concurso, né, o auxiliar criminalístico é de extrema importância. Ele é o braço direito do perito criminal. Né? Nesse caso aqui... A auxiliar criminalística fez todas as anotações que a, peri que a perita criminal solicitou. Né? Ela foi falando e a auxiliar foi anotando. A perita foi fazendo todas as fotos que foram necessárias. Foi feito o recolhimento do corpo. E agora nós estamos retornando para a base para fazer tudo o que é necessário. A auxiliar e a perita estão de sobreaviso enquanto que eu estou de plantão e o meu serviço apenas está começando e tomara que o delas, né, que a noite delas seja tranquila né Engraçado que a noite eu não tenho muita noção de subir e descido, eu acho tão estranho. Agora, parece que nós estamos descendo. É, agora nós estamos descendo. Agora aquela, aquela perameira que nós subimos estão descendo e é uma baita do aperameiro e a polícia. Ah, eu acho que. Não entendeu que a Perita pediu, né, que eles fossem junto com a gente, né, que ela queria que eles fossem juntos. Eu acho que eles não entenderam nada. Não sei se aqui é o local que tinha. É, aqui é uma ponte. Eu odeio pontes. ali eu acho que não tem Estreita De cimento Ai, uma vez eu passei por aquela ponte Senhor Jesus amado Me deu alguns, Algumas Sensações de medo Mas Balsa Também é outra coisa que eu não gosto Meu Deus do céu É outra coisa Que me dá arrepios Ainda mais umas balsas assim de madeira puxada pelas pessoas. Meu Deus do céu. E tem um aqui no interior que a gente vai por Campo Belo e sai lá no cerrito Senhor amado Jesus das Trevas. Nossa senhora. Aí eu não gosto. Mas eu nunca vou me esquecer de uma situação em que... Eu cheguei, olhei a balsa e disse Mas eu nunca vou passar por essa balsa Estão achando o que comigo? Nossa, bati no peito e disse que não passava De repente, do outro lado uma, Um caminhão boiadeiro Mas cheio de boi, cheio E passou, bem faceiro Mas fiquei com uma vergonha Mais uma vergonha Porque daí, ó, botei meu rabo entre as pernas que disse, agora eu vou passar? esse caminhão boiadeiro não afundou eu também não vou afundar, né? Ai, que vergonha. E daí passei, né? Mas passei na maior, no maior medo do mundo, gente. Maior medo do mundo. É, é umas coisas assim que a gente enfrenta, né? Mas a gente enfrenta. Vamos agora. Né? a gente enfrenta bem facendo depois assim do que a gente passa assim essas coisinhas a gente pensa e diz meu Deus do céu né passei por isso mas é bravo